Oi você, sou a Jair Paiva 5 e hoje vou falar para você sobre essa bíblia infográfica que ela tem vários designs bem interessantes. Eu encontrei por acaso, no, eu estava olhando o aquele Bible Project e aí eu sempre gosto de olhar as referências e aí eu então, encontrei referência dessa bíblia e eu achei ela muito Interessante, eu fiz o pedido, chegou Eu estou muito curioso para saber como é que é ela E aí eu quero compartilhar com você, então Você que é designer, eu acho que você vai gostar muito Você que é curioso da Bíblia e... Opa, não rasguei E você... Ah, quer ler a Bíblia ou quer aprender a Bíblia de maneira diferente Eu acho que essa Bíblia é sensacional para isso é. então, Aqui está ela ficar impressionado com o estilo dessa bíblia ah, eu tenho outras bíblias né aqui ó tem essa bíblia aqui em ordem cronológica eu acho bem legal ela tem essa bíblia liderança cristã que eu acho bem legal também a leitura dela inclusive eu tô começando a pintar minha bíblia e fazer desenhos nela e aí essa bíblia que eu comprei ah, essa aqui que eu comprei né de Infographic Bible. Ela trabalha com a visualização da Bíblia. Ela transforma ah, vários pontos da Bíblia visual. E isso traz uma nova experiência de leitura da Bíblia. E, como eu amo a Bíblia, é um livro fantástico. Eu comprei então essa aqui para ampliar a minha experiência da Bíblia. E aqui fala visualizando o drama da palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui? Ó, ele tem um brilho experiência da bíblia já ah, faz isso. Eu particularmente gosto muito de coisas visuais, para mim faz grande diferença, é, eu compro o livro pela capa, então quando eu vi esse livro, essa referência desse livro, eu fui procurar ver, ah, achei fantástico, inclusive aqui atrás eu já comecei, eu acho já bem interessante aqui, é contribui, contribuições, né? Depois eu vou pesquisar esses... Ah, quem são esses, eu tenho essa mania de, de ir nas referências isso aí olhando, eu gosto muito de livros com referências porque vai me ajudar aí direto na fonte e você então vamos, você deve estar curioso dessa bíblia, eu vou abrir então para você ver como é por dentro dela então, ó a bíblia aqui tá bom ela é bem maior do que as outras bíblias aqui ó. essa aqui já é uma bíblia bem grande, vê só o tamanho dela, tá, você tem uma referência deixa eu pegar umas bíbliazinhas menores, aqui ó você vê que é uma Bíblia grande realmente. Né? Deixa eu ver aqui o tamanho dela para vocês terem uma noção da Bíblia aqui. Ó. Ela é ups, okay, 22 centímetros por uau, 28 centímetros. Vocês veem então que a Bíblia é bem grande. Não é aquela Bíblia para levar para a igreja, né, do dia a dia, mas é aquela Bíblia que você passa tempo vendo a olhando para ela, deixa eu colocar aqui mais em cima para vocês terem uma visão melhor. Vamos abrir, parte aqui toda, tchan tchan tchan the Infograph Bible, aqui ainda a autora Karen Sorry. aqui, dedicação para meu querido Jesus e minha família maravilhosa, e aqui tem então, falando sobre o autor aqui também falando sobre as primeiras palavras, quem foi que deu apoio, como ler essa Bíblia aqui também, eu já havia lido isso aqui no, no site, e aí a ideia é que você pode ler de maneira aleatória a Bíblia, tá? Outra coisa também, ele não vai ah, desenvolver só tópicos, toda a Bíblia, mas vai pegar principais pontos, principais pontos da narrativa da Bíblia e vai explorar. E claro, não vai poder atender também essa proposta, eles falam de atender todas as visões teológicas da Bíblia, mas eles procuraram diversificar a compreensão, né? E aqui tem, já começa, o índice já começa sendo visual, muito legal, e aqui o que eles prometem entregar pra gente, aqui ó, vai desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, as figuras aqui. Aqui tem uns tópicos aqui sobre o Novo Testamento, vai falar sobre a vida de Jesus e os vários milagres dele. Vamos explorar. Sei que vocês estão curiosos, eu também. Muito linda aqui a capa. Uau! Aqui é como é que foi feita a Bíblia, como é que foi formada. E aqui eles mostram aqui, ó, figuras. Deixa eu aproximar. Os grupos que estavam envolvidos com a Bíblia. Os protestantes, católicos, agritanos... A igreja primitiva, os judeus, então eles vão descrevendo os anos, terceiro século, e aí vai descrevendo o que foi acontecendo, os livros da lei. Ah, gente, também esse livro está em inglês, não tem traduzido para português, eu procurei ver. Esse primeiro momento é uma visão geral da Bíblia, tá? os autores que contribuíram. Então tem aqui, ó, vem. quem foi contribuir mais, aqui é mostra quantos tipos de livros que... Claro, quem escreveu bem mais foi Paulo. É, desconhecidos. O livro de João quantos se escreveu? Cinco. Moisés quantos se escreveram? Quantos se escreveram? E aí tem já uma figura um pouco estranha, <risos> mas que faz um sentido, né? Então eles usaram essa figura aqui para representar o Deus triuno. A gente percebe aqui, ó. O sangue saindo dos braços, das mãos e dos pés de Jesus. Aqui o fogo representando a que do Espírito Santo e aqui o Pai. Então, e demonstrando que Deus é amor e pelo começo. Vamos ver então, seguindo... Uau! Esse símbolo aqui, isso aqui eu vi na, na internet, eles usaram isso aqui, e vai falar sobre, olha só, a natureza e o caráter de Deus. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui Vou ter que forçar o livro né, Para poder abrir Mas Aqui ele vai falar da natureza de Deus ó. E ele vai falar que Deus é Onipotente, onisciente Dura para sempre Infinito, triuno E onipresente né? E aqui Fala da natureza, o caráter de Deus Que é um caráter moral De relacionamento Fiel, justo misericordioso, perdoador, muito lindo. E o seu relacionamento, as emoções, pessoal, do Deus triuno, o Pai, o Filho, muito bom. E a essência de Deus toda aqui, ela é apresentada, ó, esse círculo todo aqui é apresentando Deus, é amor. Claro que a gente não consegue expressar, explicar completamente Deus, mas a essência, né, a gente consegue visualizar um pouco, essa é a ideia que nós temos. E aqui o legal também tem as fontes aqui, para quem quiser... Uh, entrar mais nos detalhes. Vamos ver mais sobre essa. Que lindo isso aqui, ai! Muito, muito lindo aqui. Os nomes de Deus. E aqui vai. Muito lindo. Muito lindo. E aqui tem, gente, ó. E aí ele trabalha com gráficos. Vai ser sempre assim, com gráficos e tem o um nome. Acho que dá para vocês verem e o significado deles e a primeira vez em que foi usado. Esses nomes, muito bom, muito, muito bom, sensacional. Vamos ver mais. E aqui, então, Deus, eu acho que isso aqui significa a eternidade, Deus triuno, e aqui o, a criação do homem. Hum, eu acho que isso aqui é isso mesmo, a criação de Deus, né? Criou, criou o homem para se relacionar. Vamos ver mais. Tchan! E aqui tem a criação de Deus de duas narrativas. A primeira narrativa está em Gênesis 1 e a segunda narrativa em Gênesis 2. E dá para você pintar aqui, ó, para colorir. Muito legal. Muito bom mesmo. Estou gostando. Hum. E aqui então vai falar, aqui, ó: Ruth, Miriam, Raabe, Débora, Abigail. Muito bom mesmo. Aqui, as, os personagens mais falados no Velho Testamento. Gente, sensacional. Olha só. A gente consegue perceber que Davi, ele foi mencionado ó, 930 vezes. Se dá para ver, Moisés. Então, eu gosto muito disso aí, porque assim, você consegue ter uma visão, essa visão gráfica, você consegue compreender muita coisa. Eu gosto demais. E aí tem as cores aqui, ó. Ele também justifica essas cores aqui. Essas cores mais escuras são de reis. tá vendo? Muito legal aqui. Ó. Davi, Saul, Salomão. Aí os sacerdotes tem outras cores. Filhos de patriarca. E aí a relação foi quebrada com o homem. Muito legal. Vamos ver. A queda explicada por essa visualização. Aí, gente, tem que... Ir. Só vou mostrar para vocês, mas enfim, é muita coisa para explorar. Aqui a árvore, muito legal. Aqui ó, a árvore que relacionava o homem com Deus e a árvore que cortava a relação. Isso aqui também eu acho muito legal para quem trabalha com design, quem trabalha às vezes com gráfico, trabalha com igreja que quer produzir é, é, trabalhos para. A, a representar coisas da Bíblia, você consegue visualizar aqui, olha que legal aqui, ó, o homem cortou a relação com Deus, triuno e aqui deu a chave se relacionou com, com Satanás uh, uh. o que é isso aqui? Hum, isso aqui as palavras, aqui eu tenho que olhar as palavras de queda, alguma coisa aqui quando foram usadas ah, antes da queda palavras usadas a morte de é, mortes quando foi usado, o inimigo isso aqui tem que estudar para entender a primeira a família a árvore genealógica muito legal aqui ó. muito legal isso aqui e a gente vai entendendo a arca He -he o tamanho da arca, o cipreste, como é que ele é feito, muito bom, vamos lá, Abraão e as promessas, a terra prometida, o que é, que é isso aqui, as pragas do Egito, isso aqui é um jogo, isso aqui é um jogo, começa aqui, termina aqui, como assim? tem que explorar uau é isso mesmo a ideia é cortar gente gostei demais e aqui tem as regras para jogar que bíblia sensacional ou seja dá para envolver a família aqui que é isso aqui Moisés príncipe profeta tal é tem que ver eu vou adiantar para vocês darem uma olhada melhor tá o que você deve fazer o que não deve fazer o que você não deve o que você deve as leis né Ó, quantas coisas a gente pode fazer? Tá vendo? Mas também tem. A também É 365 coisas que não pode fazer. Aqui o campamento de Israel. Animais limpos e impuros. Aqui a Arca da Aliança. Acho que muitos já estão familiarizados. Hum, ainda tem a O que é isso aqui? Judeus. Está ficando bom. Os reis. Davi, o templo de Salomão, Salomão, as riquezas, as canções de Salomão, Salomão, Jardim, as profecias de Elias, eu gostei. Gente, o que, é que vocês acharam dessa Bíblia? Deixa o comentário de vocês aí embaixo. O que, é que vocês acharam? Ficaram curiosos? Querem mais alguma informação Que sobre... Cura, descanso, paz, salvação, quantas vezes falado, transformação. Porque adoração é tão essencial. É isso mesmo, ó, Jesus, a figura de Jesus. Espírito e o Pai, transformação. Não fique com medo. Jesus, Moisés, promessa. Hum... Tem muita coisa aqui. Esse aqui, que é isso? Como Deus falou na criação, na fase. Que é isso? Falou os profetas antes e depois do silêncio. não tô entendendo isso aqui. Eu tenho que Que é que é isso? Gente, eles fizeram uma avaliação. Não, isso aqui é muita matemática que eles fizeram, esses gráficos aqui, ó, tem alguma... Eu vou ter que ver isso aqui, comunicação, tipo de comunicação, a criação, ó, tudo que as letrinhas aqui, tá vendo? Então isso aqui é alguma coisa também de matemática, de contação, de contagem de palavras. Ah, eu li o comentário dizendo que a autora, quando ela fez isso esse, esse aqui, toda a equipe dela começaram esse projeto em 2013. Eles usaram muito Excel, porque eles tinham que fazer muitos cálculos, muitas contagens, ó. Criação, como Deus falou, antes e depois do silêncio. É, total de comunicação, que Deus falou, a criação. Eu, eu não entendo, tem que ver isso aqui, é Ah, isso aqui é muito legal. Jesus, As profecias de Jesus nos Evangelhos. As palavras foram cumpridas. Então aqui, se assim, a gente pegar a referência aqui, ó. Deus foi revelado como santo e poderoso, deixa eu ver aqui, vem para aqui, fala que hoje disse Jesus que ele era santo e poderoso, está em Lucas. É profecias de Jesus nos Evangelhos. Então vai ter todas as profecias aqui desse lado esquerdo e no lado direito a relação delas com o Velho Testamento. Isso é sensacional, isso é um presente, isso é maravilhoso e visualmente, ou seja, fácil de você ver, gente, quem ama, quem gosta da Bíblia, quem ama a Bíblia, quem quer estudar a Bíblia, tem que ter esse livro. Olha aqui, ó. Outra coisa também aqui as profecias. Isso aqui é o quê? As profecias sobre Jesus. Gente, as profecias sobre Jesus aqui é em Gênesis. E aí você vai ver, deixa eu pegar esse aqui, primeiro de Gênesis aqui. É. e vai se cumprir. Aí tem a cor, você vai acompanhar a cor dela aqui, dá para você ver. E está lá em Apocalipse, gente. É sensacional. Aqui fala do de Deus. que o que? As, as mulheres do Novo Testamento. Aqui as, os personagens mais falados. Uhul. Olha quem é mais falado do no Novo Testamento. Quem é, quem é, quem é, quem é? Jesus. E aí, Pedro é, é bem mencionado como a rocha. Paulo também. João, Satanás, Pontos, Pilatos, uau! E cada um tem sua, sua, sua função. O nascimento de Jesus, aqui os aspectos, isso aqui é o quê? Os principais eventos da vida de Jesus, tem que entender isso aqui, tem que olhar, né, para entender. As palavras sobre Jesus, Jesus, Filho de Deus. As palavras das outras pessoas, o que, é que as pessoas diziam... O Senhor, Filho de Deus, Professor, Messias, Filho de Davi, Acusação e adoração: O que as pessoas disseram sobre Jesus, a multidão que. Ela... Não, isso aqui tem que ir. 50 é, títulos, assuntos que Jesus ensinou sobre o reino de Deus, ó. Sobre o Pai, sobre fé, sobre dinheiro, sobre Satanás. Uau! E sobre o sábado e o descanso, quando Deus falou. Então é muito bom que você... Essa visualização aqui, eu gosto muito disso aí, porque você consegue entender olhando pelas figuras. As figuras conseguem transmitir uma mensagem bem maior. Opa, alguém tá buzinando lá fora. Não sei se gostou não gostou do que eu falei. Mas ajuda, sim, senhor, por figuras. Vocês querem ver mais? Bem, se vocês quiserem vão até o final do vídeo e coloca lá embaixo assistir até o final esse vídeo a cor de Jesus bem se você não for comprar o livro pelo menos você já está vendo o livro aqui comigo né a última ceia o que que aconteceu aqui ó? discípulos que imagem linda ah, o jardim de etzevimani uau ah, Judas então vai falar aqui do evento como aconteceu o evento que ia acontecer, as escolhas, cruz, a cruz, o caminho da cruz, situações que falaram sobre Jesus na cruz, isso aqui é o que? Soluções oferecidas na cruz, a cruz para a reconciliação, para a liberdade, para a vitória. Para limpar o homem. Uau. Surreição e aparição. Onde Jesus apareceu, onde ele ressuscitou? Oh, Galiléia. Depositão não conhecida em Damascus em Maús, em Jerusalém. Ressurreição. É isso? Ah, o que eles pescaram? Hierarquia. Temos de Jesus os peixes. Uhum. Legal. Isso aqui é o, quê? o Pentecostes, o que aconteceu. Oh, que legal. Isso aqui tem que ser visto. As línguas, o vestido de Joel. Que imagem linda. 3 mil pessoas a crerem em Jesus. Essa imagem aqui, gente, muito linda. Amei essa imagem. Foi demais. Muito muito, muito bom. Vou usar essa imagem aqui como capa. Que legal! Que o Espírito Santo! O Senhor! A plantação da igreja, quando, como começou? A igreja, o Reino de Deus. de Jesus, começam a se espalhar, né? A pregação. As principais situações que aconteceram na vida de Paulo. Isso aqui é o quê? As jornadas de Paulo. As cartas do Novo Testamento. Como elas foram escritas. Quem enviou as cartas. Quais foram as cartas. O tamanho delas. Dessas cartas são grandes ou pequenas. Para quem foram enviadas. Enviadas de, de qual cidade Para quem Quem recebeu E o assunto principal delas Amei Orações na Bíblia Olha só Fala aqui ó. Os seguidores de Jesus ó, que oraram né? Quem, quando e como Então aqui é Jesus Cipros Isso aqui é palavras mais oradas, acho que é isso. O que foi mais orado? Hebreus. Estamos acabando. Estamos acabando, acabando, acabando. Fica até o final e coloca lá. Revelação. Coisas que é o Divino fechamento Testamento. O cumprimento. E... Não sei o que é aquele Tem que olhar. Imagens a distribuição da bíblia no mundo e brasil está bem na fita que maravilha está bem bem na fita o que é isso? por habitantes a distribuição da América o que é isso? Ah, as traduções das línguas na África gente, quanta Ásia, oceania, Latinoamérica, américa américa do norte, Aí aqui, ah, legal, aqui os agradecimentos que eles estão fazendo para todas as pessoas que participaram, quanta gente, muito bom, é justo né, eles terminaram fazendo isso aqui, aqui, Aí eles pegaram desse, desse projeto não in icons, agradecimentos deles, vários. e aqui o okay. que? Salmos. Mas aqui um resumo, será que é um resumo de, ah é um resumo de tudo, de tudo. então aqui eu posso ver e ir lá para resumo de tudo, não é legal? É isso aí gente, se você gostou. Ah, deixa o um comentário de vocês, se tiverem dúvidas ou perguntas, vale a pena